Mais importante é a direção. E aí pessoal, tudo bem com vocês? É, estamos aqui para poder postarmos aqui mais uma curiosidade, uma dica, né? É, se tratando de direção hidráulica. estamos aqui mais uma vez com Honda, né? Com aquele mesmo problema clássico, como de sempre. Só que esse daqui no caso ele já foi convertido, ele já está com bomba nacional, ele, ele está com um kitzinho ali, né, que não é, digamos assim, o do melhor possível, mas vamos falar para você ali acerca das curiosidades e coisas que está acontecendo com esse carro, que ele já tem uma certa quilometragem, esse carro veio da Bahia, é um carro que você for observar a placa, ele veio da Bahia, tá? e é um carro que já tem uma certa quilometragem de rodagem, então é onde que a gente vai mostrar para você ali a troca, né? A gente vai trocar essa bomba nacional KYB, é, vai, aliás, vai instalar uma KYB, é, é, exatamente ainda eu não sei qual é a bomba que está ali, pode ser KYB, pode ser ZF, tá? Então a gente vai ver, vai mostrar para você, mas é uma curiosidade que eu já vi por cima aqui, que eu já posso, é, inclusive é até razão de eu, de eu trazer para você essa informação... É que a polia, a polia foi a polia utilizada da, do, da Volks, do G5 e G6, os carros da Volks, esses geração 5 e 6, é, os que se utilizam dessa mesma bomba, eles utilizaram a polia da bomba desse carro aqui, nesse carro, nessa adaptação que fizeram aqui. Então essa é a grande curiosidade. Então eu quero ver o funcionamento, como é que ela está ali rodando, e vou trazer para você aqui, né... Vamos colocar no elevador, levantar ele e demonstrar para você aqui como que eles fizeram. Por quê? Porque pode ser muito útil se estiver funcionando bem. E se for prático, se for seguro, dá para a gente continuar utilizando aí. Porque em muitos locais o pessoal tem essa dificuldade de conseguir a polia para a adaptação dessa bomba. Então uma vez, se essa polia estiver sendo bem utilizada... E funcional ali, a gente pode dar sequência e até em outros carros provavelmente instalar essa tá bomba. Mas vamos ver o funcionamento, né? Vamos levantar o carro e vemos aqui, seguindo aqui, um problema técnico aqui. E vamos então aqui levantar o carro no elevador, vemos o funcionamento, a segurança que isso pode gerar, ter, né? Tem que ter. E vamos ver se é possível a gente dar sequência até em instalar esse mesmo tipo de polia Nesse sistema Adaptado Com bombas KYB Ok? Então aqui é, Vamos até o, o próximo vídeo Levantando o carro Vamos demonstrar para você Do que se trata Ok? Muito bem pessoal Continuando aqui com o nosso vídeo aqui, A qual a gente estava falando Sobre a polia Observa aí Né? Isso aqui é uma informação mais aí para os nossos amigos mecânicos que porventura queiram aí fazer o serviço e a adaptação com né, carros, dos seus clientes. Essa curiosidade aqui que eu achei intrigante. Observa aí o, o suporte, aqui no centro do vídeo, né? Tem o vazamento da bomba, a bomba KYD, fizeram aqui uma adaptação colocando o um olhal para a mangueira, mangueira de pressão. E a polia, a polia é do G5, olha só. Então eu vou tirar essa bomba aqui e ali na bancada a gente vai ver, observar melhor, né? O, o formato dessa, dessa polia, se realmente é a do G5, porque não dá para ver aqui os PK. A princípio os PK tem que ser 7 PK. A correia é 7 PK, o restante das outras polias, do alternador, tudo é 7 PK. Então é onde que a gente tem que seguir aqui o procedimento viu? Okay? a bomba lá, bomba KYB olha. essa adaptação aqui não foi feita pela gente tá? vale a pena lembrar aí colocaram aqui uma mangueira de outro carro não é a mangueira original tem um leve vazamento dela também a princípio mas vamos corrigir aqui o que o que é para ser corrigido vamos instalar aqui uma outra bomba KYB nova ok e aí na bancada ali a gente te informa melhor muito bem pessoal finalizando aqui o vídeo agora é demonstrando a curiosidade aqui da da adaptação que fizeram lá na Bahia né fizeram com essa bombinha kyd que a gente já trocou aqui né realmente a, a bomba que eles colocaram é é a melhor, é apropriada para isso tá? Só que ela está com vazamento Já está com barulho E esquentando ela Deixa a direção já um pouco dura O detalhe aqui É que essa bomba já, já rodou aí Bem provavelmente mais de uns 50 mil quilômetros Tá? Então é, Esse carro vem da Bahia Né? É, eu não sei quem foi que fez essa adaptação, o suporte deles. Se você reparar aqui, ó, aqui embaixo aqui ele é um pouco diferente, né? Ele é mais fino do que o meu. Ele não tem suportezinho aqui. Eu vou mostrar o que eu faço, o que a gente faz aqui. Olha só, tem algumas diferenças, né? Poucas, algumas poucas diferenças. O meu é mais grosso. Observa aí é mais grosso né compensação aqui então mas a finalidade e a condição ali condicionamento de fixação é mesmo tá ele só é mais rebaixado aqui para compensar a inversão da polia a polia realmente é da volks Vou mostrar para você aqui a numeração dela aqui ok aqui o germânio né? A logo ali da, da Vox Então é uma polia Se você quiser anotar aqui o número Tá, para você estar comprando ó, O número de O número de De peça Anota aí E faz a procura Quem não é fazer adaptação, olha É desse jeito aqui O meu suporte Como eu estou dizendo aqui, explicando olha, Ele tem essa diferença aqui tá dele fazer aqui a buxinha aqui a vez da da medida ali da da bomba original vou tirar ela daqui para te mostrar eu gosto de demonstrar na prática olha só <coughs> perdão tô um pouco resfriado aqui recuperando mas a gente chega lá Então olha só Olha só a diferença Aqui é a bomba original Certo? Bomba original do Honda Essa bomba aqui ela tá só com barulho Uma bomba que a gente retirou ali O cliente quis fazer a adaptação tá com barulho e vazamento Então como essas bombas Elas começam a vazar A gente não recomenda mais aqui o, o reparo de vedação a gente já instala logo o cliente tem condição ver que o preço não é muito diferente né não, não excede muito vale a pena colocar e instalar a bomba kyb né o suporte como eu disse não é o que eu faço aqui é um suporte que veio de outro mecânico outro técnico que instalou ele compensou aqui com as buchinhas aqui ó tá vendo aqui atrás então para poder compensar que a distância aqui da polia e dar alinhamento lá com as outras polias. A questão grandiosa é essa. Então se você reparar aqui ó, eu vou alinhar aqui, tentar alinhar aqui as duas, ver essa posição aqui. Se você for reparar aqui, vai dar quase que certinho ali o alinhamento. É só encaixar a outra polia ali né, A polia original aqui E aqui o meu suporte Que ele compensa Essa medida aqui que dá aqui ó, Essa medida que dá aqui É compensada aqui Tá? Então na instalação Quando a gente faz a nossa instalação aqui Repara Que a espessura da chapa aqui É tá bem, bem mais grossa A gente não coloca aqui essa compensação e nem utiliza a polia do GM, só que é uma coisa aqui é a ser estudada, certo? Por quê? Porque a polia do GM é mais fácil de conseguir, apesar de ser 6 pk, é outra diferença que você vai encontrar, é 6 pk, enquanto a polia original é 7 pk, conta aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sem especar. A correia ela entra aqui. Ela cabe, ela fica um pouquinho montada aqui em cima. Certo, mas ela tá tocando bem ali. Tá funcionando bem esse tempo todo. Não tá pulando, não tá saindo, não tá fazendo barulho. Detalhe fundamental, não está fazendo barulho. Tá? Eu recomendo você levar essa polia apenas no torneiro para retirar aqui essa beiradinha. Que a beiradinha, ela pode não sei provocar algum barulho. Apesar que essa daqui não está fazendo barulho. Mas para um serviço assim perfeito, a gente não é Nutella não, mas eu corro atrás, tá gente? Eu corro atrás para poder fazer um. Entregar um serviço aí da melhor forma possível. Da forma mais perfeita possível. Então é, tem as suas diferenças. No caso na utilização dessa polia. Você querendo fazer, né, ir é, revender esse kit para o seu cliente, você pode instalar essa polia, porém tem que observar aqui, essa questão do, do embuchamento aqui, da buchinha aqui, que compensa aqui a altura aqui, que é instalada lá no bloco do motor, do suporte aqui que vem na bomba original. Enquanto a bomba adaptada KYB, a gente faz essa compensação aqui com a polia original. Com a polia que está aqui, ó, que é a original da Volks G5, os carros G5, G6, você vai ter que fazer uma adaptação aqui desse suporte. Talvez retirar um pouco. Com certeza, retirar um pouco eu vou fazer vou instalar é, logo que possível né com esse tipo de bomba com esse tipo de polia em outro carro tá E aí assim que eu tiver novidades eu trago aqui para vocês o canal é, demonstrando aqui é, a utilização dessas polia germânica alemã Volks, Volkswagen 6PK Ok? Então, forte abraço aí Para os amigos do canal E fica aqui essa curiosidade no um tanto quanto interessante tá aí a bombinha KYB sem bar De pressão A logo ali da Da Volks Repare com essa bomba original Volkswagen E a gente vai instalar no rondinho ali a ele aqui no elevador. Esperando ali para adaptar. Ok? Forte abraço.